Fazer veria o trabalhador brasileiro. Nas galerias, o pavilhão de marobeiro. Se nas casas de trabalho houver comida pra comer, bebê é o santo que beber que ele desce. Fazer veria o trabalhador brasileiro. Nas galerias, o pavilhão de marobeiro. Se nas casas de trabalho houver comida pra comer, bebê o santo que beber que ele desce. O mal criado nunca come quieto. Faz questão de fazer a light quando compra um objeto. Já vi demais, nego explana e perde tudo Não aprende a dar valor, cai na graça do subúrbio Um submundo rastejando atrás de boot da moda Privilégio para é pra quem pode, Spano e curte da corda Trajadão de eficiência, de outfit na roda Com a família no perrengue, a mãe aceita e não pode. Sangue é relicário, pelas casinhas lotadas De bairro a bairro, de chinelo e drogado Moleque do tráfico, compreende mais que politizado Miséria alguns conhecem, é normal viver na Mudar o rumo de vida, bagunçar e subir parede Convoque Buda e a falange de Exu Quem saiu sem sequela, escapou do vulto É que bom cavaleiro sonha acordado Fazendo pá de pro final do mês Arruma quatro bico pra ficar longe da fome Quando não é suficiente, grita e vira mesa Cavalaria, fazer o trabalhador brasileiro Das galerias ao pavilhão de maropeiro Se nas casas de trabalho houver comida pra comer Nas galerias ao pavilhão de marobeiros. E nas casas de trabalho houver comida pra comer Tem ao santo que beber que ele desce E vem do consumismo passando perrengue Hoje minha vida financeira tá em planilhas do Excel Quando você pensa que a situação não pode piorar Sua intuição avista angústia a dívida cai do céu Muito ao contrário do dinheiro bruto Um povo puto, um viaduto não finalizado o estatuto Fica mudo, um absurdo, gira mundo Me iludiu, mudou de assuntos Golpe, fraude, clone, um card, CPF de defunto. Os neto na lotérica Vale. Investe é tudo ou nada, é sempre tudo ou nada. E quem não tem moeda, até é do cu do grande serador. Foda-se o plenário, fora Bolsonaro. Se pergunta pro comédia, ele mesmo que votou. Você tomou na bunda, foi do que de Bengala. Tremendo mídia que reflete indústria bélica. Fama uma bomba atômica, suga minha sanidade, maquiavélica. Tá na plebe evangélica, pra caçando. Só de batuca, tempo gira de física quântica Trabalha que a no pique, zumbi, besouro Com a ginga de capoeiro, swing de quem não é louro Quando encosta no terreiro fazer veria o conga Cê não gosta da macumba, deveria respeitar Pelos cabalos de santo que tá na busca do equilíbrio Pelo povo de rua que me manda. Comida pra comer, tem ao santo que beber, que ele desce. Fazeria é o trabalhador brasileiro. Nas galerias é o pavilhão de marobeiros e nas casas de trabalho eu beco, Comida pra comer, tem ao santo que beber, que ele desce. Saravão pão bunda, achei pra todo trabalhador brasileiro.